Olá, somos do Conexão Quântica. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Passo número dois em direção à riqueza. Fé e confiança. Fé dirigida torna todo pensamento palpitante de poder. Você pode erguer-se a alturas ilimitadas, impelido pela força ascendente de sua poderosa e nova autoconfiança. A fé é o químico chefe da mente. Quando a fé se une ao pensamento, o subconsciente apanha imediatamente a vibração traduzindo no seu equivalente espiritual e transmitindo-a à inteligência infinita, como no caso da oração. As emoções da fé, do amor e do sexo são as mais poderosas de todas as principais emoções positivas. Quando as três se unem, tem o efeito de colorir o pensamento de tal maneira que alcança, instantaneamente, o subconsciente, onde se transforma em seu equivalente espiritual, única forma que induz a reação da inteligência infinita. A fé aguarda que você a encontre. Segue-se agora uma declaração que lhe dará melhor compreensão da importância que o princípio da autossugestão assume na transformação do desejo em seu equivalente físico ou monetário. Como se sabe, a fé é um estado de espírito que pode ser induzido ou criado, por afirmação ou instruções repetidas ao subconsciente, através do princípio da autossugestão. Como exemplo, considere o propósito pelo qual você está, presumivelmente, lendo este livro. O objetivo é, naturalmente... Adquirir a capacidade de transformar o intangível impulso do pensamento do desejo em seu correlato físico, o dinheiro, seguindo as instruções dadas no capítulo da autossugestão e nos do subconsciente. Resumidos naquele capítulo, você poderá convencer o subconsciente de que acredita que receberá o que deseja. Isso agirá sobre o que você acredita, de modo que o subconsciente o devolverá em forma de fé, seguida de planos definidos para procurar o que deseja. A fé é um estado de espírito que pode ser desenvolvido à vontade, depois de dominados os 13 princípios, pois é um estado de espírito que se desenvolve voluntariamente, através da aplicação e uso desses princípios. A repetição da afirmação de ordens ao subconsciente é o único método conhecido de desenvolvimento voluntário da emoção da fé. Talvez o sentido se torne mais claro através da seguinte explicação, quanto à maneira dos homens se tomarem, às vezes, criminosos, nas palavras de famosos criminologistas. Traço quando o homem entra em contato, pela primeira vez, com o crime, tem-lhe horror. Se se mantém em contato com o crime por algum tempo, acostuma-se a ele e aguenta-o. Se ficar muito tempo em contato com o crime, acaba abraçando-o e se toma influenciado por ele. Isso equivale a dizer que qualquer impulso do pensamento, que se transmite repetidamente ao subconsciente, é afinal, aceito e operado pelo subconsciente, que começa a traduzir o impulso para seu equivalente físico pelo processo mais prático que pode obter. Ligado a isso, considere novamente a declaração. Todos os pensamentos emocionalizados, aos quais se deu sentimento, e misturados à fé, começam, imediatamente, a traduzir-se em seu equivalente físico ou cópia. As emoções, ou a parte de sentimento dos pensamentos, são os fatores que dão a esses vitalidade, vida e ação. As emoções de fé, amor e sexo, quando misturadas a qualquer impulso de pensamento, dão leção maior que qualquer dessas emoções, por si só. Não apenas o impulso de pensamento misturados à fé, mas os misturados com qualquer emoção positiva, ou qualquer emoção negativa, podem alcançar e influenciar o subconsciente. Não existe o azar. Compreender-se-á, dessa declaração, que a subconsciente traduzirá para o equivalente físico, os impulsos de pensamento da natureza negativa ou destrutiva. Com a mesma prontidão com que agirá sobre os impulsos de natureza positiva ou construtiva. Isso explica um estranho fenômeno que milhões de pessoas experimentam e ao qual se referem como má sorte ou azar. Há milhões de pessoas que se criam condenadas à pobreza ou ao fracasso, por alguma força estranha, sobre a qual acreditam não ter controle. São os criadores de sua própria má sorte, por causa dessa crença negativa, que apanhada pelo subconsciente, é traduzida para seu equivalente físico. Eis um lugar apropriado para sugerir, novamente, que você pode beneficiar-se, transmitindo ao subconsciente qualquer desejo que quiser ver traduzido em seu equivalente físico ou monetário, num estado de expectativa ou de crença de que a transmutação terá lugar. Sua crença ou fé é o elemento que determina a ação do subconsciente. Nada pode impedi-lo de enganar o subconsciente, ao dar-lhe instruções. Através da auto -sugestão, como eu enganei o subconsciente de meu filho, para tornar o engano mais real. Haja como se já estivesse de posse da coisa material que está exigindo, ao dirigir-se ao subconsciente. O subconsciente transformará em seu equivalente físico, pelos meios mais diretos e práticos existentes. Qualquer ordem dada com fé, ou crença em que essa ordem será executada. Certamente muita coisa já foi dita para dar um ponto de partida do qual, através de experiência e prática se possa adquirir a capacidade de unir a fé com qualquer ordem dada ao subconsciente. A perfeição a pela prática. Não pode vir apenas pela leitura de instruções. É essencial que você estimule as emoções positivas como forças dominantes da mente, desanimando e eliminando as emoções negativas. A mente dominada por emoções positivas torna-se abrigo favorável um estado mental conhecido por fé. A mente, assim dominada, pode, à vontade, dar instruções ao subconsciente, que serão imediatamente aceitas e seguidas. A fé dá poder ao pensamento. Em todas as épocas, os religiosos advertiram a humanidade lutadora da necessidade de ter fé, neste ou naquele dogma, nesta ou naquela crença, mas esqueceram de explicar como ter fé. Não afirmaram que a fé é um estado de espírito, que pode ser induzido pela autossugestão. Em linguagem acessível a todo ser humano, Descreveremos tudo o que se conhece sobre o princípio pelo qual a fé pode ser desenvolvida, onde ainda não existe. Tem a fé em si mesmo. Fé no infinito. Fé ao é elixir eterno que dá vida. Poder e ação ao impulso do pensamento. Fé é o ponto de partida de todo o acúmulo de riquezas. Fé é a base de todos os milagres e todos os mistérios que não podem ser analisados pelas regras da ciência. Fé é o único antídoto do fracasso. Fé é o elemento. A substância química que, misturada à oração. Permite comunicação direta com a inteligência infinita. Fé é o elemento que transforma a vibração comum do pensamento, criada pela mente finita do homem, em seu equivalente espiritual. Fé é o único instrumento através do qual a força cósmica da inteligência infinita pode ser dominada e usada pelo homem. Pensamentos que dominam sua mente. A prova é simples e fácil de demonstrar. Está em volta no princípio da autossugestão. Concentremos, pois, a atenção sobre o assunto da autossugestão descobrindo o que é e o que é capaz de conseguir. É fato sobejamente conhecido que se chega a acreditar o que quer que a gente repita a si mesmo, seja a afirmação verdadeira ou falsa. Se o homem repetir sempre a mentira, acabam por aceitá-la como verdade. Além disso, acreditará tratar-se da verdade. Todo homem é o que é pelos pensamentos dominantes que permite a sua mente abrigar. Pensamentos que coloca, deliberadamente, na mente, que estimula com simpatia e com os quais mistura ou mais emoções, constituem as forças motivadoras, que dirigem e controlam cada movimento, cada ato e cada feito seu. Pensamentos misturados a qualquer dos sentimentos emotivos constituem força magnética, que atrai outros pensamentos similares ou com hélio relacionados. O pensamento assim magnetizado de emoção pode ser comparado à semente que, plantada em solo fértil, germina, cresce e se multiplica muitas e muitas vezes. Até que a semente original se tome em contáveis milhões de sementes da mesma espécie. A mente humana está atraindo constantemente vibrações que se harmonizam com o que domina a mente. Qualquer pensamento, ideia, plano ou propósito que se retém na mente atrai uma multidão de parentes. Acrescenta os parentes à sua própria força e cresce até tornar-se o senhor dominante, motivador do indivíduo, em cuja mente se abrigou. Voltemos, agora, ao ponto de partida e informemos-nos de como a semente original da ideia do plano ou propósito pode ser plantada na mente. A informação é facilmente transmitida. Qualquer ideia, plano ou propósito pode ser colocada na mente através da repetição do pensamento. É por isso que você deve redigir a declaração do seu principal propósito. O objetivo mais importante, confiá-lo à memória, repeti-lo, em palavras audíveis, todos os dias. Até que as vibrações do som tenham alcançado o subconsciente. Resolva destruir as influências de qualquer ambiente infeliz e construir sua vida bem ordenada. Fazendo um inventário das qualidades e deficiências mentais, você poderá descobrir que sua maior fraqueza é a falta de autoconfiança. Essa desvantagem pode ser superada, a timidez transformada em coragem. Através do auxílio do princípio da autossugestão, a aplicação desse princípio pode ser feita por um simples arranjo dos impulsos positivos de pensamento, estabelecidos pela escrita, pela memorização e repetidos até se tornarem parte do equipamento de trabalho da faculdade subconsciente de sua mente. 5 passos para a autoconfiança. 1. Um, sei que tenho a capacidade de atingir o objeto do meu propósito definido na vida. Portanto, exijo de mim mesmo uma ação persistente e contínua para sua realização. Aqui e agora prometo empreender tal ação. 2. Compreendo que os pensamentos dominantes de minha mente reproduzir-se-ão futuramente em ação externa, física, transformando-se em realidade física. Portanto, concentrarei meus pensamentos por 30 minutos diários, na tarefa de pensar que sou a pessoa que pretendo me tornar, criando, desse modo, uma imagem clara em minha mente. 3. Sei, pelo princípio da autossugestão, que qualquer desejo que eu mantenha com persistência na mente procurará, no futuro, expressar-se através de meios práticos de atingir o objeto existente por detrás desse desejo. Portanto, devotarei 10 minutos diários para exigir de mim mesmo o desenvolvimento da autoconfiança. 4. Já notei uma descrição clara do meu principal objetivo definido na vida e jamais pararei de tentar. Até desenvolver autoconfiança suficiente para alcançá-lo. 5. Compreendo perfeitamente que nenhuma riqueza ou posição pode durar muito sem ter sido construída sobre verdade e justiça. Portanto, não me envolverei em transição alguma que não beneficie a todos a quem afetar. Terei êxito atraindo para mim as forças que desejo usar e a cooperação de outros. Induzirei outros a servir-me, pela minha boa vontade em servi-los. Eliminarei o ódio, a inveja, o egoísmo e o cinismo, cultivando o amor pela humanidade. Pois sei que uma atitude negativa para com os outros nunca me trará sucesso. Farei com que os outros acreditem em mim, porque eu acredito neles e em mim mesmo. Assinarei essa fórmula, recomendá-la-ei à memória, repetida uma vez por dia, em voz alta, com fé integral de que influenciará, gradualmente, meus pensamentos e ações de modo a tornar-me uma pessoa confiante e bem sucedida. Por detrás dessa fórmula existe uma lei natural que até hoje ninguém conseguiu explicar. O nome dessa lei tem pouca importância. O que importa a respeito dela é que funciona para a glória e sucesso da humanidade, se for usada de maneira construtiva. Se, porém, usada de maneira destrutiva, destruir é com a mesma facilidade. Nessa afirmação esta é uma verdade muito significativa, ou seja, Aqueles que fracassam e terminam a vida na pobreza, infelicidade e desespero, fazem-no por causa da aplicação negativa do princípio da autossugestão. Pode-se encontrar a causa no fato de que todos os impulsos do pensamento têm tendência a refugiar-se em seu equivalente físico. Você pode chegar ao desastre pelo pensamento. O subconsciente não distingue entre impulsos de pensamento construtivos e destrutivos. Trabalha com o material que lhe fornecemos. Através dos impulsos de pensamento, o subconsciente traduz em realidade o pensamento atormentado de medo, com a mesma presteza que usará em traduzir em realidade o pensamento impulsionado pela coragem ou pela fé. Assim como a eletricidade faz girar as rodas da indústria e produz serviços úteis se usada de maneira construtiva, ou estraga a vida se assim mal usada, assim a lei da autossugestão leva à paz e à prosperidade ou ao vale da amargura, do fracasso, da morte de acordo com seu grau de compreensão e de aplicação dela. Se você encher a mente de temor, dúvida e descrença na sua capacidade de estabelecer um ali e usar as forças da inteligência infinita, a lei da autossugestão tomará tal espírito de descrença e usá-lo-á como padrão pelo qual o subconsciente se traduzirá em seu equivalente físico, tal qual o vento, que leva um navio para leste, outro para oeste, a lei da autossugestão irá erguê-lo ou derrubá-lo de acordo com a maneira pela qual você arrumar as velas do pensamento. A lei da autossugestão, através da qual qualquer pessoa pode acender altitudes de realização que surpreendem a imaginação, está bem descrita nos versos seguintes. Se você pensa que foi derrotado, foi derrotado. Se você pensa que não ousa, não ousa. Se você gosta de ganhar, mas pensa que não pode, é quase certo não poder. Se você pensa que perderá, está perdido. Pois fora do mundo percebemos que o sucesso começa com a vontade de alguém. Tudo está no estado da mente. Se você pensa que foi sobrepujado, foi sobrepujado. É preciso que pense em altos termos para se elevar. É preciso que esteja seguro de si antes de poder ganhar um prêmio. As batalhas da vida não são sempre vencidas pelo homem mais forte ou mais veloz. Mas, cedo ou tarde... O homem que vence é o homem que pensa que pode vencer. Observe as palavras grifadas e apanhará o significado profundo que o poeta teve em mente. A grande experiência do amor em algum lugar de sua estrutura está adormecida. A semente da realização que se desperta e posta em ação, pode levá-lo a alturas que você jamais esperou atingir. Assim como o mestre da música pode fazer com que as mais lindas melodias jorrem das cordas de um violino. Assim você pode despertar o gênio adormecido em seu cérebro e fazer com que ele o conduza para o alto, para qualquer objetivo que possa desejar alcançar. Abraham Lincoln fracassou em tudo que tentava, até passar da idade de 40 anos. Era um senhor João Ninguém, de não importa o que. Até que uma grande experiência lhe chegou à vida. Despertou o gênio adormecido em seu coração e cérebro e deu ao mundo um de seus homens realmente grandes. Essa experiência se misturou às emoções da tristeza e do amor. Veio-lhe através de Anne Rutledge, a única mulher que amou de verdade. É fato conhecido que a emoção do amor está muito próxima ao estado de espírito conhecido como fé. Pela razão de que o amor chega quase a traduzir os impulsos de pensamento em seu equivalente espiritual. Durante seu trabalho de pesquisa. O autor descobriu, da análise do trabalho e das realizações de centenas de homens de destacado valor, que houve influência do amor de uma mulher, por trás de quase todos eles. Se quiser a prova do poder da fé, estude as realizações de homens e mulheres que o empregaram. Encabeçando a lista está o Nazareno. A base do cristianismo há é a fé, embora muitos tenham pervertido ou interpretado erradamente o significado dessa grande força. Assumo lei substância dos ensinamentos e realizações de Cristo que podem ser interpretados como milagres, foi, nada mais, nada menos, que a fé. Se existem fenômenos como milagres, eles só são produzidos através do estado de espírito conhecido como fé. Consideremos o poder da fé, como demonstrou um homem muito conhecido da época, o Mahatma Gandhi, da Índia. Nesse homem teve a humanidade um dos mais assombrosos exemplos das possibilidades da fé. Gandhi controlava mais poder potencial que qualquer pessoa viva, em sua época. Apesar do fato de não ter nenhum dos instrumentos ortodoxos de poder, como dinheiro, navios de guerra, soldados e armamentos. Gandhi não tinha dinheiro, nem lar, nem um terno como roupa, mas teve poder. Como conseguiu esse poder? Criou da compreensão que tinha do princípio da fé por sua capacidade de transplantar essa fé nas mentes de 200 milhões de pessoas. Gandhi conseguiu o assombroso feito de influenciar 200 milhões de mentes para unir-se e mover-se em uníssono. Como uma unicamente, que outra força na terra, exceto a fé, poderia conseguir tanto, você dá antes de ganhar. Por causa da necessidade de fé e cooperação ao operar negócios e indústria, será tanto interessante como útil analisar um acontecimento, que fornece uma compreensão excelente do método pelo qual industriais e homens de negócios acumulam grandes fortunas, dando antes de tentar ganhar. O acontecimento escolhido para essa ilustração volta para o ano de 1900 quando se formava a United States Steel Corporation. Ao ler a história, guarde esses fatos fundamentais e entenderá como se converteram ideias em vastas fortunas. Se você é um dos que muitas vezes se perguntaram como foram acumuladas grandes fortunas, a história da criação da United States Steel Corporation será esclarecedora. Se tiver alguma dúvida de que os homens podem pensar e enriquecer, essa história servirá para dissipar a dúvida. Pois você poderá ver claramente, na história da United States cell é a aplicação da maior parte dos princípios descritos neste livro. A surpreendente descrição do poder de uma ideia foi dramaticamente contada por John Lowell, no New York Telegram, por cuja cortesia que vai reproduzida, um belo discurso após o jantar por um bilhão de dólares. Quando, na noite de 12 de dezembro de 1900... Uns 80 membros da nobreza financeira da nação se reuniram no salão de banquetes do University Club, para prestar homenagem a um jovem vindo do Oeste. Nem metade dos convivas percebeu que seria testemunha de um dos episódios mais significativos da história industrial americana. J. Ward Simons e Charles Stuart Smith, com os corações cheios de gratidão pela generosa hospitalidade que lhes fora proporcionada por Charles M. Schwab, no decurso de recente visita a Pittsburgh, tinham organizado jantar para apresentar o Homem do Aço, de 38 anos, à Sociedade Banqueira do Leste. O que não esperavam era que tumultuasse a reunião. Avisaram-no, em verdade, que os corações, dentro das camisas engomadas, não seriam muito receptivos à oratória. Além disso, se não quisesse aborrecer os etimans e a e von der Beats, seria melhor limitar-se a 15 ou 20 minutos de generalidades corteses e parar por ali mesmo. Mesmo John Pierpont Morgan, sentado à direita de Schwab, conforme exigia sua imperial dignidade, só pretendia honrar, com sua presença, a mesa de banquete por pouco tempo. E quanto à imprensa e ao público, o acontecimento todo era de tão pouca monta, que nenhuma menção se fez nos jornais no dia seguinte. Os anfitriões e convidados ilustres banquetearam-se com sete ou oito iguarias costumeiras. Houve pouca conversa e a que houve era discreta. Poucos banqueiros e corretores conheciam Schwab cuja carreira fluir às margens do e ninguém o conhecia bem. Mas antes que a noite se escoasse, todos, e com ele e Morgan, o senhor do dinheiro, foram arrebatados e um bebê de 2 bilhões. A United States Cell Corporation, foi concebido. Talvez seja infelicidade, para a história, que não se tenha gravado o discurso de Charlie Schwab, no jantar. É provável, contudo, que se tratasse de um discurso rústico, meio sem gramática, pois as belezas da língua nunca preocuparam Schwab. Cheio de epigramas e intercalado de espírito. Mas, a parte disso, teve força e efeito galvânico sobre o capital avaliado em 5 bilhões. Representado pelos convivas. Depois que terminou e a reunião ainda estava sob seu fascínio. Embora Schwab tivesse falado durante 90 minutos. Morgan levou o orador a uma janela retirada. Onde, balançando as pernas que pendiam dos assentos altos e desconfortáveis. Ficaram conversando por mais uma hora. A magia da personalidade de Schwab fora solta a todo vapor. Mas, o que era mais importante e duradouro, foi o programa, imponente e bem delineado, que esboçar para o engrandecimento do aço. Muitos outros tinham tentado interessar Morgan em formar uma truste do aço, nos padrões dos trusts de biscoitos, arame, açúcar, borracha, whisky, óleo ou goma de mascar. JW W. Gattis, o jogador, recomendaram, mas Morgan não confiava nele. Mori, Bill e Jim, corretores de Chicago, que juntaram um truste de fósforos a uma corporação de bolachas, recomendaram e fracassaram. Elberte Agagari, o advogado rural Bonachão, quis fomentá-lo, mas não era bastante grande para impressionar. Enquanto a eloquência de Jabe não elevou J.P. Morgan aos píncaros de onde pode visualizar os resultados sólidos da empresa financeira mais corajosa jamais concebida, o projeto foi encarado como sonho delirante de doidos por dinheiro fácil. O magnetismo financeiro que começou há uma geração. Atrair milhares de companhias pequenas e, às vezes, mal dirigidas, para combinações grandes e capazes de esmagar concorrências. Tomou-se operacional no mundo do aço, através das maquinações desse jovem pirata dos negócios, J.W. Gates Gates já tinha formado a American Steel and Weaver Company de uma cadeia de pequenas empresas e, juntamente com Morgan, tinha criado a Federal Steel Company. Página 44 Entretanto, ao lado do gigantesco truste vertical de Andreu Carnegie, pertencente e operado por 53 sócios, as outras combinações eram ninharia. Podiam associar-se à vontade, mas o grupo todo não chegava aos pés da organização Carnegie e Morgan sabia disso. O excêntrico velho escocês também o sabia. Das magníficas alturas do castelo de Esquebo, observava a princípio achando divertido, depois com ressentimento, as tentativas das companhias menores de Morgan atrapalharem seus negócios. Quando as tentativas se tornaram ousadas demais, o gênio de Carnegie manifestou-se pela raiva e vingança. Resolveu duplicar todas as fábricas que seus rivais possuíam até então. Não estivera interessado em arames, canos, argolas ou folhas. Ao contrário. Contentava-se em vender a essas companhias o aço bruto de que precisavam e em deixar que o moldassem da forma que quisessem. Agora, tendo Job como seu tenente principal e capaz, planejava encostar os inimigos à parede. Foi assim que, no discurso de Charles Amjab, Morgan viu a resposta ao problema da sociedade. Um truste seria um pudim de ameixas, como disse um escritor, sem as ameixas. O discurso de Job, na noite de 12 de dezembro de 1900, trazia em a sugestão. Embora não a promessa, de que a imensa empresa Carnegie seria trazida para debaixo da tenda de Morgan, falou no futuro do mundo para o aço, da reorganização para eficiência, da especialização, da união de fábricas fracassadas e concentração do esforço nas propriedades florescentes, das economias no tráfico de minério, economias nos departamentos superiores e administrativos da conquista Passo de mercados em direção de estrangeiros. Riqueza. Mas ainda, desejo. De os sonhos se tornam em realidade eles, quando desejavam ver de a erros sua habitual pirataria. Peça grandes presentes deles, ideias, simular simular a vida e a estimulará-los a você. Fora criar monopólicos, elevar preços, preços de carga, e dos privilégios estrangeiros. mil exercei a mais de 50 anos. Poderia parecer um vagabundo, mas seus pensamentos eram de um rei. Enquanto se encaminhava, o fato dos que da estação em gestão ao escritório, que tudo gritava por expansão, baixando o custo do aço, a de Thomas Edison, ouvia-se um pedindo uma oportunidade a Thomas Edison, e se encontrasse mais utilizados para o arzo e boa parte do comércio o mundial poderia ser conquistado na realidade. Do grande embora inventor, não soubesse desejo de barros, não, não era uma espelha da moderna não produção em massa, era um assim, desejo agudo do jantar que não, não acendia tudo mais. mais. Morgan um um foi alguns anos para pensar sobre as rosas as predições novamente, e se voltou antes de Thomas Edison, para dirigir o comércio do ar em que conheceu o inventor. Dessa vez, o garim e os outros voltavam para a sua realidade, para divertir Disse, com Thomas Edison, antecipando os sonhos limitantes de sua vida um, tornar-se realidade. levou mais ou menos foi uma semana para digerir a igreja de um objetivo de definido, que de definido, colocando dele, toda a segurança de que não causaria nenhuma indigestão financeira. Tudo mandou buscar as daquele objetivo e achou um tanto reservado um para uma girada. De cinco anos se passaram antes que seu presidente da companhia. Buscava, de confiança, menos para com o imperador da Wall Street. apenas um que a mais não granagem resolveu nunca se em sua mente. Porém, como sócio como de Thomas Edison a cada ministro, desde o dia que foi, em que começaram a trabalhar lá, é um exemplo notável de também de estar J.P. Morgan, quando Schwab chegou seu objetivo porque queria Morgan ser sócio de Thomas Edison mais do que qualquer outra coisa de na Nova vida. York, criou um Diante plano do para atingir seu de propósito, propósito, mas que foi para Nova York, si, apresentando-se a porta da biblioteca do financista são dominantes de sua vida e, finalmente, o fato do começo ao fim de o o qual que será arranjado por André Induzir Thomas um Edison a dar-me algum alguma espécie de experiências sido planejados pelo Sr. Assim, Edison e o de que é. vim para Porém, entrar em negócios o oposto, com ele foi um chamado para não consumar o negócio. Conservarei os olhos abertos se -se para outra oportunidade. Patrão, como Chamava-me um de o que e quero organizar a oferta de Edson. vender. Mas especialmente disse, a um grupo de homens aos quais no que que está resolvido como obteria uma sociedade comercial, mas não levou consigo, para conferir todas as pontes da minha e arriscarei todo o futuro na minha, minha capacidade de conseguir o que quero, que representavam que sua si mente o valor físico e a capacidade de ganho de cada uma das companhias que considerava como a história do social no novo firmamento do seus quatro homens um número números grande de o principal, uma situação que lhes era uma decisão capaz de lhe assegurar o sucesso no campo de batalha. Estava para mandar o exército contra o poder do inimigo. Homem cujos homens, os homens excediam. O terceiro era John W. Gates. Embarcou com andados prezava como sendo jogador Navigou e apenas a como instrumento, com o homens de equipamento. equipamento que conhecia Também mais nos então, processos de, criar, de fogo. e benderaço que os tinha transportado. Dirigindo de homens seus homens na época. Nessa primeira batalha se discutiram página 46 estão vendo os vasos números. Isso significa que não podemos deixar essas praias. Então era este seu valor e não mais. Não temos escolha agora incluir Vencemos. na sociedade apenas Operação. as empresas que toda uma corporação em que não haveria duplicação, nem a mesmo a para a satisfazer a de amigos que, que queriam descarregar suas companhias nos do, pode Quando ter uma certeza de um estado de espírito com como a dente Só de vencer. uma Acha é que poderá persuadiram na a vender o incêndio de Chicago? Posso tentar. Respondeu que estava na rua a assistir quem lhe vendes de que tinham sido suas lojas até uma conferência para se tentaria bem reconstruir, ou se pedir. deixariam Papo em Chicago, para começar outra vez, de dólares, numa parte de mais promissora do país, de ações chegaram a, um a decisão, todos, de bônus, um. em dinheiro, Desdeixar ninguém Chicago, poderia se quer resolver um bilhão de, de dólares em, um em, em dinheiro, um houve para uma partida de, de goloja em, em janeiro, nos campos gelados de SD, construiria a maior loja do mundo. Não importa em rolado, quantas vezes ela possa incendiar-se, isso foi a quase um costume, a loja -lo. foi construída, mas não lá se, se, se prometeu uma palavra está sobre negócios enquanto os dois não se sentaram em espírito calor agradável da, da casa teria sido muito, muito mais ali. fácil para o então, marçal fiel no que seus colegas comerciantes milionários. fizeram, quando as coisas ficaram pretas e o futuro parecia sombrilhante, as ameaça e foram para onde as coisas pareciam mais fáceis, note bem a diferença entre o marçal fiel e os outros comerciantes, Carnegie escreveu um número um não praticamente de papel a todos os estendeu que a FAB e disse dos que fracassaram. está bem, todos seremos por que esta quantidade da compreensão do propósito do dinheiro ansia por ele 400 milhões de dólares mas desejá-los num estado de espírito que se torna obsessão, planejar modos e números definidos para desfilas sustentar os planos com persistência que não um reconhece o fracasso trará os dois anos anteriores mais que transformaram os desejos em Atlântico o método pelo qual o desejo de riqueza pode ser transformado em seu equivalente que não se consiste nos seguintes passos, definidos e procedimento, teria recebido um. Assegurou-lhe alegremente a exata de dinheiro que é claro, deseja. Não é, é suficientemente dizer telegrafou que o mundo estrangeiro estava chocado pela a quantia. sociedade. Há uma razão psicológica para essa de positividade que, que será descrita em ser um capítulos subsequentes. 2. O, o poderia esperar exatamente um Washington. O que pretende Nos dar em retribuição pelo dinheiro dias, que deseja. Que não existe um de graça de uma realidade. uma data quando pretende possuir o dinheiro que deseja. 4 seculado um por um plano definido para levar a cabo de seu dólares. desejo e comece já que esteja pronto. Assim que a energia teve o plano em ação. Cinco. A corporação Escreve uma Morgan declaração clara e concisa da quantidade de dólares e dinheiro por seu que pretende os obter, fixe um limite de tempo para sua realização. Estabeleça o que pretende dar em troca de dinheiro e despesa. Claro, o presidente o plano da nova companhia pretende acumular o poder ser é 19 e sua declaração em voz alta dentro duas homem, vezes por dia a história dramática do grande negócio e outra após levantar-se de manhã é um exemplo perfeito do se método e acredite que o ser transformado é importante que siga as instruções essa organização de 6 passos. passos é especialmente importante o observe pelo qual as instruções do sexto parágrafo você pode dizer que é impossível ver se de posse do mesmo homem antes de ter realmente eis desejo sua imaginação se apoderava em seu os verdadeiros ingredientes, ingredientes que entraram na União tão rapidamente. As fábricas, de chega a ser o equipamento mecânico dificuldades de em desengomencer se depois de que os segurados, cuja existência legal e dinheiro estão nesses ventais, mas uma análise convansadora revelou fatos que valenciam o imativo das propriedades adquiridas pela companhia aumentou em aproximadamente humanos. Essas instruções podem parecer transação que as uniu serão a única direção em a todos os que não respeirem a segurança mais que a informação que transmitiu a mente que de Andreu e a dos outros foi negociada como operário por um núcleo de aproximadamente fábrica de aço, 600 conseguindo, milhões de dólares, apesar do início não mude, é uma soma insignificante por uma única ideia. A Unifortuna de maior que 100 milhões de, de dólares, dólares. pode uma das mais ricas, ricas e poderosas companhias da América, recomendadas entregando foram milhares de pessoas, desempregados pelo falecido Thomas Thomas Edison, que menos colocou o selo de aprovação. Assim, Considerando-os os não só passos essenciais de para a acumulação de dinheiro, para produzir, mas para atingir qualquer objetivo, os passos não existem, a, a quantidade só imitada, imitada pela pessoa não requer em cuja mente e pensamento é custo movimento, movimento. Aplicar é não obra de grande educação, mas a disso. aplicação bem do exercício de profissões e espaços exige imaginação precisa para possibilitá-lo a ver e entender que o acúmulo de dinheiro não pode ser deixado acaso ou a boa sorte. É preciso fortalecer que todos os que acumularam grandes fortunas passaram primeiro por. Passos sonho, para a autoconfiança anseio, todos eles facilmente desejo, ao seu real e planejamento. Você sabe agora como se atirar dinheiro. ao desejo. Você deve saber pensamento desde já ou como interpoderar e felicidade de se como resultado não atender ter desejo por dinheiro, e acreditar que o mostram nos como pensamentos podem transformar-se em riquezas. Que Nós que estamos nesta corrida de, de riquezas, devemos saber que este mundo exige novas ideias, novas maneiras de fazer as coisas. Antes novos de um líderes, negócio ilegal se transformar em negócios que, que trabalha com ensino, para o público, novos métodos sem de compra, de ser e veda. novos livros, tanto a pobreza novas como a literatura, literatura, são novos problemas de televisão, novas ideias para fitas de cinema. No fundo de tudo essa procura por coisas novas e melhores, é preciso possuir uma qualidade para vencer, propósito definido, conhecimento do que se quer e um desejo ardente de possuí-lo. Nós que desejamos acumular riquezas Devemos lembrar-nos que os verdadeiros líderes do mundo sempre foram homens que dominaram e empregaram as forças intangíveis e invisíveis da oportunidade ainda inexistente, convertendo-as, as forças, ou impulsos do pensamento, em arranhas, céus, cidades, fábricas, aviões, automóveis e todos os tipos de utilidades que tomam a vida mais agradável. Ao planejar a aquisição da sua quantidade de riquezas, não deixe que ninguém influa sobre você zombando do sonhador, para conseguir os grandes prêmios nesse mundo mudado, e preciso captar o espírito dos grandes pioneiros do passado, cujos sonhos deram à civilização tudo o que tem de valioso, o espírito que serve de sangue vital do nosso próprio país, a sua oportunidade é a minha, para desenvolver e negociar nossos talentos, se o que você quiser fazer está certo e você acredita nisso, Vá em frente faça-o. Concretize seu sonho e não se importe com o que eles possam dizer se você sofrer uma derrota temporária. Eles talvez não saibam que cada fracasso trazem-se a semente de um êxito equivalente. Thomas Edison sonhava com a lâmpada que podia ser operada por meio de eletricidade, começando onde se encontrava, a pôr seu sonho em ação e, apesar de mais de 10 mil fracassos, Persistiu no sonho até tomá-lo realidade física. Sonhadores práticos não desistem. O Elan sonhava com uma cadeia de charutarias. Transformou o sonho em ação e agora as charutarias unidas ocupam os melhores cantos na América. Os irmãos Wright sonhavam com uma máquina que voasse. Atualmente, podemos ver evidências no mundo inteiro. De que o sonho era sensato, Marconi sonhou com um sistema que utilizasse as forças intangíveis do éter. Provas de que não sonhou em vão podem ser encontradas em cada aparelho de rádio e televisão do mundo. Pode interessar-lhe saber que os amigos de Marconi fizeram no ser detido e examinado, num hospital psiquiátrico, quando ele anunciou que descobrir o princípio através do qual poderia enviar mensagens pelo ar sem o auxílio de fios ou quaisquer outros meios físicos de comunicação. Os sonhadores de hoje passam melhor. O mundo está repleto com uma tal quantidade de oportunidades que os sonhadores do passado jamais conheceram. Colocaram o desejo por trás dos sonhos. O desejo ardente de ser e de fazer é o ponto inicial do qual deve partir o sonhador. Os sonhos não nascem da indiferença, do ócio ou da falta de ambição. Lembre-se de que todos os que têm sucesso na vida partem de um mau começo. Passam por muitas lutas desanimadoras. Antes de chegar, o ponto culminante na vida dos bem-sucedidos geralmente chega no momento de alguma crise, através da qual são apresentados ao seu outro eu. John Bunyan escreveu o tipo e Grimm's Progress, que está entre os melhores livros ingleses, depois de ter peinado numa prisão e de ter sido dolorosamente punido por causa de suas opiniões religiosas. O Henry descobriu o gênio adormecido em seu cérebro. Depois de ter sofrido grande desgraça e de ter ficado numa cela de prisão, forçado pela desgraça a conhecer seu outro eu e a usar a imaginação, descobriu que era um grande autor e não um miserável criminoso imaginal. Charles Dickens começou colando rótulos em latas de graxa. A tragédia do seu primeiro amor penetrou-lhe as profundezas da alma, convertendo-o num dos autores de fama mundial, realmente grande. Essa tragédia produziu primeiro David Copperfield, depois uma série de outras obras que fizeram o um mundo mais rico e melhor para todos os seus leitores. Keller tornou-se surda, muda e cega, logo depois que nasceu. Apesar da enorme desgraça, escreveu o nome, indelevelmente, nas páginas da história dos grandes. Sua vida toda serve de prova de que ninguém está totalmente derrotado, enquanto não aceitar a derrota como realidade. Robert Burns era um camponês letrado. Atormentado pela pobreza, cresceu bêbado. O mundo se tornou mais belo por ele ter vivido. Pois agasalhou lindos pensamentos poéticos, o que arrancou um espinho, plantando, em seu lugar, uma rosa. Beethoven era surdo, Milton cego, mas seus nomes permanecerão para sempre, porque sonharam e traduziram os sonhos em pensamento organizado. Existe diferença entre ansiar por algo e estar pronto a recebê-lo. Ninguém está pronto para alguma coisa, enquanto não acreditar que poderá obtê-la. O estado de espírito deve ser o de convicção mera esperança ou anseio. Mente receptiva é essencial à crença. Mente fechada não inspira fé, coragem ou crença. Lembre-se de que não se exige mais esforço para um alto objetivo na vida, para a abundância e prosperidade, do que para aceitar a miséria e a pobreza. Um grande poeta formulou essa verdade universal através destas linhas. regateei com a vida por um centavo, e a vida não quis pagar mais. Por mais que eu implorasse à noite quando contava meus magros haveres. Pois a vida é apenas empregador. Dá-lhe o que você pede. Mas desde que tenha estabelecido o salário. Ora, é preciso aguentar a tarefa. Trabalhei por um salário viu. Só para descobrir, assombrado, que qualquer salário que eu tivesse pedido à vida. Ela teria pago com boa vontade. O desejo faz o impossível. Para um clímax adequado ao presente capítulo. Quero apresentar uma das pessoas mais incomuns que conheci. Viu. Pela primeira vez, alguns minutos depois que nasceu, veio ao mundo sem nenhum sinal físico de orelhas e o médico admitiu. Quando o apertaram para dar a opinião sobre o caso, que a criança podia ser surda e muda para o resto da vida. Contestei a opinião do médico. Eu tinha o direito, era o pai da criança. Também eu cheguei a uma decisão e formei opinião, mas expressei a opinião silenciosamente, no segredo do meu coração. Sabia, no íntimo que meu filho iria ouvir e falar, como, tinha certeza de que devia de existir um meio e sabia que o encontraria. Pensei nas palavras do imortal Emerson, todo o curso das coisas serve para ensinar-nos fé. Basta nos obedecer, a orientação para todos nós, e, se ouvirmos com humildade, escutaremos a palavra certa. A palavra certa, desejo, mais do que qualquer outra coisa. Eu desejava que meu filho não fosse um surdo mudo. Desse desejo jamais retrocedi, nem por um segundo. O que podia eu fazer? Teria de achar, de qualquer modo, o um meio de transplantar para a mente da criança o meu ardente desejo de transmitir-lhe som ao cérebro, sem o auxílio de orelhas. Assim que ela estivesse com idade suficiente para cooperar encher-lhe e de tal modo a mente com o desejo ardente de ouvir, que a natureza, por métodos próprios, se incumbiria de traduzi-lo em realidade física. Esse raciocínio todo teve lugar em meu cérebro e eu não o mencionei a ninguém. Todos os dias, renovava o juramento que fizera a mim mesmo de que meu filho não seria surdo-mudo. Com o correr dos anos, quando começou a notar as coisas ao seu redor, observamos que tinha um leve grau de audição. Ao chegar à idade em que as crianças geralmente começam a falar, não fez a menor tentativa nesse sentido, mas percebíamos, por suas ações, que ouvia vagamente certos sons. Era tudo o que eu queria saber. Estava convencido de que, se ele pudesse ouvir, mesmo um pouco, poderia desenvolver maior capacidade de audição. Algo aconteceu, então, que me deu esperanças. Veio de uma fonte totalmente inesperada. Encontramos o caminho. Compramos um fonógrafo. Quando a criança ouviu a música, pela primeira vez, entrou em êxtase e, imediatamente, se apossou da máquina, certa vez colocou e recolocou o mesmo disco durante quase duas horas, postando-se diante do fonógrafo, com os dentes fincados no canto do estojo. O significado desse seu hábito bem formado só se nos tornou claro a nós mais tarde, pois não tínhamos ouvido falar ainda no princípio da condução do som através dos ossos. Pouco depois que se apossou do fonógrafo, Descobri que me ouvia claramente quando eu falava com os lábios tocando seu osso mastoide, na base do crânio. Tendo constatado que ele podia ouvir perfeitamente o som de minha voz comecei a transferir, imediatamente, a sua mente, o desejo de ouvir e falar. Cedo descobri que gostava de histórias na hora de dormir, de modo que me pus a trabalhar criando histórias destinadas a desenvolver-lhe a autoconfiança, a imaginação e um desejo agudo de ouvir e ser normal. Havia uma certa história, a qual eu dava ênfase acrescentando-lhe uma cor nova e dramática, cada vez que a contava. Destinava-se a implantar-lhe na mente a ideia de que esse mal não era uma deficiência, mas sim qualidade de grande valor. Apesar do fato de que todas as filosofias que estudei indicarem claramente que toda adversidade traz trazem-se a trazem -se semente de uma vantagem equivalente, devo confessar que não tinha a menor ideia de como esse mal poderia algum dia tornar-se um bem. Nada podia detê-lo. Ao analisar agora, em retrospecto, a experiência, Vejo que a fé que meu filho em mim depositava teve muito a ver com os assombrosos resultados. Não punha em dúvida nada do que eu lhe contava. Convenci-o de que possuía uma vantagem clara sobre o irmão mais velho. E que essa vantagem se refletiria sobre ele mesmo, de muitas maneiras. Por exemplo, os professores, na escola, observariam que ele não tinha orelhas e, por causa disso, daliam atenção especial, tratando-o com extraordinária bondade. Sempre o fizeram. Convenciu também de que... Quando tivesse idade suficiente para vender jornais, o irmão mais velho já se tornara jornaleiro. Teria grande vantagem o humano pois as pessoas lhe pagariam a mais pelo produto. Vendo que ele era um menino inteligente, aplicado, apesar de não ter orelhas. Quando estava com os sete anos, demonstrou a primeira evidência de que nosso método de programação da mente estava produzindo resultado. Durante meses, implorou um privilégio de vender jornais. Mas a mãe não quis dar o consentimento ao projeto. Finalmente, resolveu tomar o assunto em suas próprias mãos. Uma tarde, quando ficou em casa, com os criados, subiu a janela da cozinha, caiu sentado no chão e saiu sozinho. Tomou emprestado seis centavos do sapateiro da vizinhança, investiu-os em jornais, vendeu-os, reinvestiu o capital e continuou repetindo o processo até tarde da noite. Após o balanço das contas e de pagar os seis centavos que a emprestado ao seu banqueiro, teve um lucro líquido de 42 centavos. Ao chegarmos em casa, naquela noite, encontramos-lo na cama, dormindo, apertando o dinheiro na mão. Sua mãe abriu-lhe a mão, tirou as moedas e chorou. Ora essa, chorar pela primeira vitória do filho parecia tão fora de propósito. Minha reação foi o oposto. Ri, de todo o coração, pois sabia que minha tentativa de implantar na mente da criança uma atitude de fé em si mesmo obtivera sucesso. Sua mãe viu... Nessa primeira aventura comercial, o menininho surdo que saíra pelas ruas, arriscando a vida para ganhar dinheiro. Eu vi um pequenino homem de negócios, corajoso, autoconfiante, ambicioso, cuja confiança em si mesmo aumentara 100%, porque entrara nos negócios por iniciativa própria e vencera. A transação me agradou, porque percebi que provara ser capaz de recursos que o acompanhariam pela vida inteira. Uma brecha na audição. O menininho surdo passou pela escola primária ginásio e colégio, sem conseguir ouvir seus professores, a não ser que gritassem bem alto e a pequena distância. Não foi a uma escola para surdos. Não permitimos que aprendesse a linguagem dos sinais. Estávamos resolvidos a que levasse vida normal e se reunisse com crianças normais. Persistimos nessa decisão, embora nos custasse muitos debates acalorados com funcionários escolares. Quando no ginásio, experimentou um aparelho elétrico para surdez, mas de nada adiantou. Durante sua última semana no colégio, aconteceu algo que marcou o mais importante ponto crítico de sua vida. Pelo que parecia puro acidente, entrou de posse de outro aparelho elétrico, que recebeu para experimentar. Demorou para testá-lo, devido à decepção anterior com aparelho semelhante. Afinal, apanhou o aparelho e, com certa negligência, colocou-o na cabeça. Ligou a bateria e zaz, como por um passe de mágica, o desejo de toda a sua vida. Por uma audição normal, tornou-se realidade. Pela primeira vez na vida, conseguiu ouvir praticamente tão bem quanto uma pessoa de audição normal. Felicíssimo pelo mundo transformado que lhe fora dado através do aparelho, correu para o telefone, ligou para a mãe, ouvindo-lhe a voz, perfeitamente. No dia seguinte, ouviu claramente as vozes dos professores em classe. Pela primeira vez na vida. Pela primeira vez na vida, pôde conversar livremente com outras pessoas. Sem necessidade de que falassem alto. Na verdade, entrara de posse de um mundo transformado. O desejo começara a trazer juros. Mas a vitória ainda não estava completa. O menino ainda tinha de encontrar um meio definido e prático de converter seu defeito numa qualidade equivalente. O menino surdo ajuda os outros. Mal compreendendo o significado do que já fora alcançado. Mas intoxicado pela alegria do recém-descoberto mundo do som. Escreveu uma carta ao fabricante do aparelho de surdez. Descrevendo. Com entusiasmo, sua experiência, algo em sua carta fez com que a companhia o convidasse para ir a Nova York. Ao chegar, foi escoltado pela fábrica e, enquanto conversava com o engenheiro-chefe, contando-lhe sobre seu mundo transformado, um pressentimento, ideia ou inspiração, chamem-no do que quiserem, passou-lhe pela mente. Foi esse impulso do pensamento que converteu o mal que o afligia em qualidade, destinada a trazer tanto juros em dinheiro como em felicidade, a milhares para sempre. A síntese daquele impulso de pensamento era o seguinte, ocorrer lhe que poderia ser útil a milhões de surdos, que passam a vida sem os benefícios de aparelhos de surdez, contando-lhes a história do seu mundo transformado. Durante um mês inteiro, pesquisou intensamente, analisando todo o sistema de marketing do fabricante de aparelhos de surdez. Criou então meios e modos de se comunicar com os que têm dificuldades de audição, no mundo todo com o propósito de com eles partilhar do mundo há pouco descoberto. Feito isso, redigiu um plano bienal, baseado em suas descobertas. Ao apresentar o plano à companhia, recebeu, imediatamente, um cargo com o objetivo de realizar o que ambicionava. Nem sonhava, quando foi trabalhar, que estava destinado a trazer esperanças e alívio prático a milhares de pessoas surdas que, sem essa ajuda, estariam condenadas para sempre à surdez. Não tenho a menor dúvida de que Blair teria sido surdo-mudo por toda a vida, se sua mãe e não tivéssemos conseguido formar-lhe a mente, como fizemos. Quando lhe plantei na mente o desejo de ouvir e falar, de viver como pessoa normal, com esse impulso lhe transmiti uma estranha influência, que fez a natureza se tomar construtora de pontes, eliminando o golfo entre seu cérebro e o mundo exterior. Na verdade... O desejo ardente teme os tortuosos de transmudar sem -se equivalente físico. Blair desejava audição normal. Agora ele a tem. Nasceu com um defeito que poderia, facilmente, jogar alguém que tivesse um desejo menos definido. A rua, com um punhado de lápis e uma latinha. A pequena mentira branca que o lhe implantara na mente, quando ele ainda era criança. Levando-o a crer que seu defeito se tornaria uma grande qualidade. Justificara-se. Nada existe, em verdade, certo ou errado que a crença, aliada ao desejo ardente, não possa tornar real. Essas qualidades estão à disposição de qualquer pessoa. Desejo produz mágica para uma cantora. Um curto parágrafo, num despacho de jornal referente a Madame schumann que fornece-nos a pista para o sucesso estupendo, como cantora, dessa mulher em comum. Cito o parágrafo, porque a pista que contém não é senão o desejo. No começo de sua carreira, Madame schumann que visitou o diretor da ópera da corte de Viena. Para que lhe testasse a voz. Mas ele não o fez. Após um olhar a moça mal vestida e tímida. Exclamou. Não muito gentilmente. Com esse rosto e sem nenhuma personalidade. Como pode esperar vencer na ópera? Minha filha. Desista da ideia. Compre uma máquina de costura e vá trabalhar. Você nunca poderá ser cantora. Nunca em um longo tempo. O diretor da ópera da corte de Viena conhecia bem a técnica do canto. Mas conhecia bem pouco o poder do desejo quando assume as proporções de uma obsessão. Se tivesse conhecido melhor esse poder, não teria cometido o erro de condenar o um gênio, sem dar-lhe uma oportunidade. Há muitos anos, um de meus sócios comerciais adoeceu. Piorou com o decorrer do tempo, até que, afinal, foi levado ao hospital, para ser operado. O médico avisou-me de que pouco ou nenhuma chance haveria de vê-lo vivo novamente. Essa era a opinião do médico, porém, não era a opinião do paciente. Antes de ser levado para a mesa, Sussurrou, fracamente, não se incomode, chefe, sairei daqui em alguns dias. A enfermeira de serviço olhou-me, penalizada, mas o um paciente se salvou. Depois que tudo terminou, o médico afirmou, só o seu desejo de viver é que o salvou. Nunca teria aguentado se não se tivesse recusado a aceitar a possibilidade de morte. Acredito no poder do desejo, apoiado pela fé. Porque vi esse poder erguer homens de origem obscura a posições de riqueza e poder, já o vi roubar a sepultura de sua vítima, viu servindo de meio para que homens ensaiassem a volta, após derrotas em centenas de maneiras diferentes, viu permitir ao meu filho uma vida normal, feliz e bem sucedida. Apesar da natureza tê-lo mandado ao mundo sem orelhas. Como se pode subjugar e utilizar o poder do desejo? Isso foi respondido através desse dos capítulos subsequentes do livro. Através de um princípio estranho e poderoso de química mental. Jamais divulgado, a natureza envolve no impulso do desejo forte. Aquele algo que não reconhece palavras como impossível e não aceita a realidade como a derrota. Pontes a fixar. Quando o desejo converge grandes forças para sua vitória. Você não precisa de nenhum modo recuar. A vitória é certa. Seis passos definidos, aqui mostrados, transformam o desejo em ouro. Para Andreu Carnegie, esses princípios valem 100 milhões. O desejo constrói nova vitória da derrota temporária. Foi o desejo que construiu uma das maiores lojas de departamentos do mundo. Literalmente sobre cinzas. Um menino sem orelhas aprendeu a ouvir. Uma mulher sem possibilidades tornou-se grande cantora de óperas. Um homem doente que os médicos pensavam que morreria, conseguiu se salvar. Desejo foi a força que auxiliou essas pessoas, por alguma estranha, mas natural química mental. Não há limitações à mente, exceto as que admitimos.